Conhece alguém que jogou fora um diamante, loucura, né? Mas eu joguei Que já trocou um grande amor por um instante Por isso né Mas eu troquei Como é que você faz um negócio desses? Trocaram um pra sempre por as vezes. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio um coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram um pra sempre por as vezes. Ela falou que não quer mais conversa. E você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por gente.